Fala, galerinha! E aí, pessoal? Eu sou o esse é mais um Elefante Literário, e hoje a gente veio trazer mais um desafio, que é o desafio do título traduzido. Na verdade, a gente já fez já um fez. vídeo, aí como é Tereza e Rafael fizeram no canal de Tereza Reads, um vídeo baseado no nosso vídeo, <risos> e agora a gente vai fazer o mesmo nosso vídeo que já foi baseado em outro, através do vídeo que eles basearam na gente. O okay, que aí? é aquilo? <risos> mais ou menos isso né então não entender. a gente vai traduzir o português para uma outra língua e a gente vai ter que falar essa língua aí o tradutor vai ter é isso aí. dizer de volta e a gente tem que acertar. Uh, sai conversar e dá não sabe. tudo oh, bom e <risos> é um fácil ah como a gente já fez de fazer é. só quatro show. Ei, mais fácil do que esse impossível Não é só uma palavra, né? Porque, enfim, mas é, é jantar secreto. Já sei, vai ser islandês. Islandês vai ter, com certeza. Tá uma merda. Jantar <risos> secreto, Caroline, em islandês. Vamos lá ver, ouvir. <risos> Acho que esse, esse ele não sabe falar direito, às vezes. O Tauro, <risos> porque ele fala nem nem, tem como entender, nem ele mesmo entendeu. <risos> que é pesado, não foi? Eu achei. Foi, pode não. Quer ouvir não quer outro? <risos> <risos> Vou tocar, ah, não dá pra você dizer. <risos> Mas é muito difícil isso mesmo, como é que as pessoas falam Lita isso? Eu vou tentar, vai. Jantar secreto. Tá. Ah, agora eu só esqueci. Levar a Chris Restos de comida. <risos> Ei, deu certo. Deu certo. Restos de comida é jantar secreto. Não, não tem muita vez. depois de jantar secreto. Ah, entendi. <risos> te Tenta você, vamos fazer assim os dois tentam. Não tem como, eu já apaguei. O quê? <risos> Mas só pra mostrar que eu sou capaz. Landar Musk <risos> will match. Lembre-se que estou vendo, Marte. Oi. Oi. Criança 44, em japonês. O japonês é fácil, eu acho. Na na pra ver Kodomo na na na na na na na na na na Vou botar um livro aqui. Vai ser. vou dizer qual é? Matéria escura em Tcheco. É, foi fácil, eu acho que. Escuro, se deu bem, sai minha vez agora. Não vou ficar passando. Matéria escura. Sai, minha vez. Eu vou acertar, quando eu não vou fazer nada vem. A vai, Mota. Motéria. Caramba, você fala. Tcheco? É, o que? É okay. E quando eu fui lá, viu? Eram. Vou falar comigo e eu respondi em inglês. Tu não entendia nem o que tava. falando. Ai, aí, Próximo vai ser o último agora, tá? Piano vermelho. Vai é ser em húngaro, então. Vamos lá. Deus não morar. Mama, mama. <risos> <risos> okay, eu Mamãe. Qualquer dia desse eu laparo pra falar a melhor palavra. Quer é, de novo? De novo. Já sei. Pirozongora. Você tem isso? Você tem! Cê tem. Nasci, nasci pra falar tcheco e húngaro. Pirozongora. Pirozongora. É! Nasceu pra fazer isso aqui, esse desafio. É nosso, é tudo da gente. Eu... O <risos> que? Foi esse então o desafio. <risos> se você né, quiser se sentir à vontade pra fazer esse desafio no seu canal. Faça também, a gente vai deixar aqui no link da descrição De onde a gente viu essa adaptação Que já foi nosso um dia Que a gente já pegou a adaptada e tal Pra deixar tudo informadinho aqui Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal seguir a gente nas redes sociais Ficar ligado aqui, mandar um vídeo pros seus amigos Se inscrever, porque a gente tá quase, né Vamos chegar em 7 mil até o final da velha 7 mil okay. e vai ser top Valeu Valeu Quer? Diz, vai bater, a gente tá gravando Não, não, tô não, não, não. É porque tá, tá aí perto, mas pode ser.